Manifestação de um ser torto que morava numa casa inclinada. Perturbação de espíritos do mal em um prédio. Possessão mal sucedida faz jovem se transformar em uma criatura perturbadora. Jovem se retira para orar e recebe visita de uma figura celestial. Boneca Barbie se move e causa fenômenos sinistros no ambiente e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se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 de amigos indonésios se dirigiram a uma floresta localizada nas redondezas do local aonde moram é um ambiente isolado da cidade e possui muitos rios e cachoeiras ao amanhecer um dos jovens se afastou dos demais para fazer algumas preces foi quando algo simplesmente inacreditável aconteceu <risos> Parece que alguma coisa se manifestou diante daquele menino, um ser reluzente vestido de branco que se assemelha a uma figura celestial. Será que realmente estamos diante de um anjo ou seria uma entidade do mal transfigurada em anjo de luz? Deixe a sua opinião nos comentários. Uma dupla de investigadores do paranormal foi até um cemitério investigar o túmulo de uma jovem que sucumbiu após um descuido na piscina. Sua mãe deixou flores e uma boneca da Barbie que ela não largava por nada em vida, inclusive caiu junto com ela na piscina. Os jovens começaram a invocar o suposto demônio contido naquela boneca, mas nada aconteceu. Si estás aquí el alma de esta niña de esta muñeca muévala de nuevo queremos verte queremos comunicarnos contigo quiero que tu poder oscuro de energía oscura se mueva y se manifieste mas não por muito tempo si estás aquí el alma de esta niña há saber muévete queremos verte Ele está aqui conosco, queremos verte. Queremos que te manifiestes. Oh, puerta, a puerta, a puerta, a porta. mira, güey. Mira, mira, mira, mira. Puerta, güey. Mira, güey, se abriu, se abriu, se abriu, se abriu. Sim, parece que a boneca abriu aquela porta. Ah, la puta. Ai, la madre. Esta mar estava cerrada, cabrón. Esta mar estava cerrada, amigos. Esta estava assim. Bom, com isso já sabemos o que pode ter causado o fim desejado daquela jovem. No vídeo a seguir vemos uma jovem saindo de casa para ir ao mercado, mas antes ela dá uma volta pelos corredores do prédio, após notar que seu gato fugiu. Neste momento, seu marido liga dizendo que ela esqueceu a carteira e queria levar até ela, então ela disse tudo bem, mas agora estava procurando seu gatinho. Foi nesta hora que ele informou que o gato estava dentro da casa e bem na frente dele. E foi a partir daí que coisas sombrias começaram a acontecer pelos corredores daquele prédio. Uma mulher de preto vagando por ali. Depois de muita luta, ela conseguiu entrar em sua casa após seu marido abrir a porta. Assustada no banheiro, ela recebe mais uma ligação. seu marido dizendo que está na rua com a carteira procurando ela. Então, quem abriu a porta? A resposta é, o mesmo que abrirá área do banheiro agora. <risos> No vídeo a seguir temos mais um caso de um trabalho mal sucedido de expulsão de espíritos malignos na vida de uma jovem. A situação chegou a um ponto em que a família se sentiu obrigada a deixar a casa com a menina dentro. Após alguns meses sem saber como que ela estava sobrevivendo, a família enviou investigadores do paranormal para saber como que ela estava. E lá está a jovem em um estado avançado de possessão. Como só vista em filmes como Invocação do Mal, sua pele encontra-se em decomposição e se transfigurando em uma figura perturbadora como a de do Lago de Fogo. Ela tem garras enormes e exala um mau cheiro de carne podre e enxofre. O filme minha do Mal tá muito, Homem Torto, E a lenda faz parte do folclore europeu originado da música que diz Eu vi um homem torto e ele andava sem parar. Encontrou uma moeda e a sorte ele veio achar. Comprou então um gato torto que saiu para caçar. E Em sua casa torta todos juntos vão morar. Ele também surgiu em uma lenda urbana de 1969 com a seguinte canção. Havia um homem torto que morava numa casa torta e lá foram eles avaliar se a lenda é real. Estava se passando pelo filho dele. Muita gente deve estar se perguntando, galera, como que esse ser veio parar aqui na nossa região? Bom, galera, cerca de uns três meses, um grupo de amigos resolveu acampar em uma floresta. Durante a noite, é, eles tiveram a ideia de fazer uma brincadeira, que seria invocar o homem torto. Eles achavam que era só uma brincadeira, mas foi aí que eles se enganaram Durante a madrugada o homem torto apareceu E começou a assustá-lo Até que de repente um deles viu um ser sufocando Um de seus amigos na floresta Do nada ele desapareceu Foi aí que eles pegaram suas coisas e saíram de lá Imediatamente e nunca mais voltaram Hoje então galera, iremos entrar nessa floresta E vamos tentar chamá-lo com um ritual Tá vendo mano? É isso aí, velho. É isso aí, velho. Cara, que é Porque, mano, você viu no... No vídeo... É sério, velho. É sério. Ele passou pra cima, ele passou pra cima, ele passou pra cima. Vamos seguir, vamos oh, seguir. Porra, parou de cima de novo. Vai, vai, vai. vai. Oh, oh, Galera, oh. galera. Vale, Olha ele, velho. Olha a lanterna, velho. A lanterna, mano. lanterna. Que isso, velho? Parece que a lenda não era bem uma lenda. Lá está um homem torto, andando todo torto, buscando entortar aqueles que o viam torto. Galera.